Pessoal, estou aqui na, na frente da Monument. A Monument é um Artificial Intelligence for imagens que você tem no seu celular, para suas fotos, para seus vídeos, para suas coisas. Olha só que barato isso aqui. São essas caixinhas aqui, ó. O que, que acontece dentro desse cara, né? Ele faz toda a parte de cognição das imagens e você consegue colocar dentro dele um HD normal, cara para estar tá fazendo a, o seu storage. Se você quiser fazer um raid, por exemplo, você coloca dois HDs, né, E tem um raid 1 aí funcionando. Esse cara, rolou um Kickstarter agora, 149 dólares e 129 dólares. Não é caro o que ele faz, né? Por quê? Porque ele faz toda a identificação das suas fotos. Bom, quem bate muita foto como eu, né? E que tem uma série de coisas, sabe o problema que é. A diferença é que você tem um cara para uma pessoa e um outro aqui para até cinco usuários. Vale a pena depois dar uma olhada na internet e dar uma olhada nesse produto, que esse produto realmente é legal.